Tá. Ô, Mai, como é que eu vou saber se o pedido entrou na entrega na vizinhança ou não? Tá. Lá na página de pedidos do portal parceiro, por isso que eu estou reforçando a gente tentar usar o portal parceiro agora, ele, todo pedido que é entrega na vizinhança está vindo com uma marcação, tá? E aí tá dizendo qual que é a modalidade de entrega. E aí, também, dentro dessa marcação, vem dizendo se é entregador B2W ou é entregador próprio, tá? Então... Tem que prestar atenção no pedido, na página de pedidos, está dizendo se é entrega na vizinhança, se é seu entregador ou entregador da b 2 a Então, prestem atenção no pedido. Tá. Boa. E, gente, assim, se você sabe que o raio é de até 5km, você entrou um pedido do interior, um pedido é, de outra cidade, não vai ser, efetivamente não tem como, porque a regra já está até 5km, então vai Entendi. ficando um pouco mais fácil da gente ir.